Pego ah ah ah satisfação ah ah corpos nesse nesse Eu exalo minha munição só que cê tá ligado, pensamento nobre, os dois vai cair com uma, porque na não é pobre Eu posso logo até travar, só que quando eu pego no mic, meu mano, eu trago a direção Essa que é a diferença pra nós dois MC, aqueles que conseguem mandar mensagem bem tranquilo. Satisfação, esse cara já trava, porque infelizmente aqui hoje chora as vai deixar meu corpo no chão, cê pode ir pra Porque parceiro, algo aqui eu vim te falar. Porque somente deve estar tá aqui com isso filme. Meu corpo no chão, escreve a história que daria o filme. Você falou que o chão é de primeira, de segunda superação. E o é a primeira colocação, na terceira, Que agora eu vou falando. você não pode ir com eles, juntes a eles. Enfim. Se neles faça melhor do que eles, quando eu tiver lá dentro, mate todos eles. E foi isso que eu fiz quando você me derrubou. É que ela fita mesmo, não adianta derrubar, porque não de ninguém tem talento, é só esforço. Hum, o Mauri até falou que ia falar, só que antes de pegar no microfone, eu aprendi. A escutar, é muito diferente De ouvir o seu cuzão Tu pega no mic, escuta Presta atenção Aprendeu a escutar, mas eu vim pra te dizer Porque antes de escutar e ler Eu aprendi que é melhor ser viver Depois contar pra te acabar Pois nessa caminhada é certo Que você vai falhar Pode pôr parceiro, mas eu já deixo seu fim Relacionando sua rima com a sua vida você vai acabar no fim É isso mesmo, não tem que fazer Porque se falou que vive antes de escutar mas ainda eu aprendi